Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Pense Nisso. Inaugurando a série de vídeos Pense Nisso do ano de 2023, refletiremos um pouquinho sobre apego e paixão. O apego do homem por determinado tipo de saber ou determinado tipo de opinião leva ele consequentemente, a gerar a paixão, e a paixão gera dor e sofrimento. Apegar-se a determinado tipo de opinião ou saber nos leva a criar uma paixão e, com isso, a excluir do domínio do nosso aprendizado tradições, crenças, mitos, culturas, saberes, conhecimentos importantes que a humanidade acumulou ao longo das eras. Por outro lado, o conhecimento, ao invés de separar, liberta o homem. Quanto mais dessas tradições, desses mitos, dessas religiões, desses saberes, desses conhecimentos, o homem é capaz de aprender, de aprender mais livre e mais liberto ele se torna. Pense nisso.